Outra coisa importantíssima, Caio, a Justiça Eleitoral agora também pode exigir comprovação material dos gastos. Professor, ninguém está vendo isso ainda, viu? Mas você está. É. Os seus clientes estão, os nossos alunos estão.